Olá! Para incluir artigos em PDF no Mendeley, basta você escolher a pasta desejada ou o grupo em que você deseja colocar este artigo. Segure o artigo e arraste até o Mendeley. E pronto! Bom, é isso e obrigado!